Eu tenho quatro grandes razões para odiar o Bitcoin. A primeira é que a tecnologia que o Bitcoin trouxe, o blockchain, é uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia que traz uma possibilidade de configuração diferente, boa, mas é uma tecnologia ultrapassada. Quer dizer, é uma tecnologia pesada para funcionar pela própria maneira de funcionamento dela. Vou entrar um pouco no detalhe aqui. blockchain é uma cadeia de, de informação, né? uma tabela, vamos supor, vamos dizer, que ela é compartilhada por todas as pessoas, e uma vez que você altera ela, todas aquelas pessoas que possuem a cadeia, né, que possuem o Bitcoin, por exemplo, elas recebem a nova informação, e isso altera a cadeia de todo mundo. E para você conseguir alterar aquela cadeia, você tem um... Quer dizer, alterar aquela cadeia, no caso do Bitcoin, é você fazer uma transação. Né? Então a cadeia vai mudar porque vai sair dinheiro da minha conta vai entrar na, dinheiro na, outra, na outra conta. E para você fazer essa alteração, você precisa de ter um protocolo de segurança ali que vai ter um, um, um computador que vai fazer essa alteração e não, vai, não tem a possibilidade de ter duas alterações serem feitas ao mesmo tempo. O, o disruptivo dele é que ele traz a capacidade de você eliminar os bancos. Você não tem um sistema é, bancário que vai controlar as informações das contas das pessoas, você pode ter um, o próprio sistema mesmo ali, ele vai funcionar independentemente de, de, de uma autoridade central funcionar, a partir do algoritmo dele mesmo, a partir do próprio funcionamento dele, e isso pode ser dividido entre todas as pessoas, certo? Ele é ultrapassado porque, como a cada alteração que você faz nele, você precisa alterar a cadeia inteira, isso é pesado. Então, a tecnologia por trás do Bitcoin utiliza muita energia para funcionar. Dizem que a energia para fazer o Bitcoin funcionar, só o Bitcoin funcionar, que é um negócio muito simples, é só. A quantidade de dinheiro que você tem, não tem nenhuma, nada de complexo ali, né? É, já é uma energia, é, é, tem maior gasto energético do que pequenos países, por exemplo. E o motivo disso é também essa, essa coisa que eu falei de ele ter, ter uma máquina que vai fazer uma, uma alteração e não, não vai ter a possibilidade de duas alterações serem feitas por vez, a maneira que o blockchain encontrou. Blockchain do Bitcoin especificamente. Controu para fazer com que só uma máquina faça alteração e não duas façam de vez. É criar um problema matemático muito difícil de ser resolvido. E as máquinas vão ficar rodando lá, tentando resolver o problema de. Para uma conseguir resolver, que é um problema matemático que uh, as máquinas precisam ficar chutando números, entendeu? Quando uma resolve, ela vai fazer. vai ser a responsável por fazer a alteração do, do, dos valores que, que a que é depois, após a transação que alguém pediu, né, e informar para a cadeia inteira, e a cadeia inteira, depois a cadeia do mundo inteiro de Bitcoin muda trrr, a partir disso. Então, esse ficar fazendo computadores rodando para resolver um problema muito doido que você criou do nada, deixa o bagulho pesado pra caramba. E não tem necessidade. Então, outras moedas... É, outras plataformas estão querendo substituir o Bitcoin por causa desse problema. Esse problema é o problema da escalabilidade do, do Bitcoin, da escalabilidade do blockchain. que Por ele ser pesado, ele não consegue ser adotado por todas as pessoas para fazer as transações normais. Então ele nunca vai ser uma moeda de uso corrente. É impossível por causa da tecnologia pesada e ultrapassada dele. Não vou entrar no detalhe dessas novas moedas que estão surgindo, criando novas tecnologias, porque são várias e porque... E acho que nos próximos anos aí a gente vai ter o mercado analisando e decidindo qual delas é mais eficiente, qual delas tem a melhor performance. O Bitcoin é tão impossível de ser usado como uma moeda corrente, que o limite máximo dele de, de funcionamento é de 7 transações por, por segundo. Imagina, numa cidade como Salvador, por exemplo, você já tem mais de 7 transações por segundo acontecendo. Então, ele né, é lento, pesado, gasta muita energia, pode ser melhorado, está sendo... E é isso. Então vamos para a segunda razão porque que eu dei o Bitcoin. É porque, como ele não pode ser uma moeda de uso corrente, ele é um investimento. Quer dizer, investimento você compra uma vez, deixa ali, né? Então essa, o peso dele, a lentidão dele, não atrapalha ele ser um investimento, porque você não, não faz transações todos os dias de investimento. Você compra o Bitcoin uma vez, pode vender daqui a pouco, não tem esse problema. Então Bitcoin se tornou só um investimento. E ele não tem nenhum lastro. Isso me incomoda. É, quando você compra uma barra de ouro, por exemplo, você compra uma, um, um ativo numa empresa, uma ação numa empresa, você tem alguma coisa que aquele seu dinheiro ali está sendo, está representando, né? Você pode, é, mesmo que aquilo perca valor, você tem ainda a funcionalidade daquilo. O Bitcoin, ele é uma informação numa cadeia que se você, aquilo perder valor, por isso que ele flutua muito, né? Porque ele não tem, não tem, não tem o que, como medir ele, né? não tem lastro e as pessoas acabam ele sube muito de valor, desce de valor isso é um bom ativo para investimento apenas. Não, não é uma moeda de uso corrente, nunca vai ser. Para a economia, quando você tem as pessoas poupando e depois as pessoas querendo investir em alguma coisa, uma empresa, ações surgida, em um, uma nova, uma nova um empreendimento, você tem mesmo as pessoas poupando o dinheiro está voltando para a economia de alguma maneira. Quando você cria esses ativos que não são nada, as pessoas poupando e colocando dinheiro no nada, a economia... Você está tirando um poder de regulatório da economia de mesmo o de, de poder de dinheiro voltar para a economia em, em termos de investimentos para ir para um, um ativo que não vale nada. O terceiro grande motivo que eu dei o Bitcoin é porque ele surgiu como uma promessa de usar o blockchain né? essas tecnologias que estão surgindo como uma promessa de derrubar os bancos porque a gente não precisa mais dos bancos, a gente vai ter uma moeda descentralizada que vai ser controlada pela população. Os bancos e o governo têm essa moeda e eles criam moedas arbitrariamente e isso gera inflação. Isso é puramente cara de pau, porque a própria existência do Bitcoin, quando ele é criado, você está criando arbitrariamente uma quantidade de moedas e depois você está dando valor àquilo e querendo vender. É tão vantajoso você criar essas moedas e depois querer vender esse negócio que você criou do nada que, da última vez que eu olhei, tinha mais de 3.900 moedas diferentes sendo criadas porque os, os, os criadores sabem que vale mais a pena para ele criar o um negócio do nada e vender do que querer comprar esse ativo e depois vender porque ele subiu um pouco de preço. Enfim. Então, é cara de pau. Porque eles conseguem criar do nada, criam do nada na hora que criam as moedas Criam dinheiro do nada, porque como tem um sistema pesado para funcionar, precisam pagar as pessoas que estão fornecendo a máquina para fazer esse sistema pesado rodar. Então isso chama mineração, né? Então tem pessoas que botam um computador para funcionar, tem fábricas inteiras cheias de computadores fazendo Bitcoin e essas moedas com esses sistemas pesados funcionarem. E para pagar essas pessoas, pagar as máquinas dessas pessoas, o investimento delas, você gera mais Bitcoin, gera mais moeda do nada, por essa decisão de preciso porque meu sistema é pesado. Então você está tá justificando não dar a decisão do governo de criar a moeda para você criar a moeda só porque você tem um sistema pesado ou porque você criou no início o que precisava criar no início ou porque você criou um fork. O fork é o mais cara de pau de todos. O fork é o seguinte, essas tecnologias estão melhorando de, de, de, de performance, né? então elas precisam mudar algumas coisas. O Bitcoin, por exemplo, teve vários forks. Então, ele está funcionando de uma maneira, as pessoas, os desenvolvedores pensam, nah, se a gente mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho aqui, ele vai ficar mais escalável, né? ele vai, ficar, vai melhorar a performance dele, vai ficar mais rápido, então vamos mudar isso. Aí outras pessoas, nah, não, não acho que não precisa mudar, não sei o quê. Então, o que é que eles fazem? A partir de um momento, o Bitcoin, por exemplo, continua funcionando e eles mudam, é, criam o Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin muda o funcionamento do Bitcoin e cria um novo funcionamento dele. Para os investidores que têm Bitcoin, como é que funciona? Você continua tendo Bitcoin e você passa a ter o um novo Bitcoin, o Bitcoin Brows. A partir disso, a partir desse fork. Então você dobrou a sua quantidade de dinheiro do nada por decisão de alguns desenvolvedores lá na casa do caralho. Ok, o governo criar dinheiro é ruim, né? Mas dobrar o seu dinheiro é muito bom. E o quarto grande razão que eu odeio Bitcoin é por causa disso mesmo. É por causa que ele remove o foco do que interessa. Poxa, surgiu uma tecnologia que é capaz de, de, de, de tirar o poder monetário da mão de poucas pessoas e distribuir ele, o funcionamento, para a população. De ter um sistema que, que vai ser justo, que, que vai, pode trazer uma mudança social. O que, que a gente faz desse sistema? A gente investe, ganha dinheiro e cria outros para poder ganhar dinheiro. Então, tem outras, várias outras moedas sociais surgindo que umas moedas locais, por exemplo, para favorecer a economia local, uns um sistemas de, de, de compensação de serviços, de você, né? o Let's, por exemplo, na, no Reino Unido. Enfim, não vou entrar no detalhe, mas ele tira esse foco do poder que as novas tecnologias estão surgindo, o poder de alterar o sistema monetário e trazer benefícios sociais para ser um, um investimento. Vamos investir, ganhar dinheiro. Eu acho que isso é... Não é porque os seres humanos estão aqui nessa terra. É isso. Fique ligado. Um abraço.